Olá galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar você a comprar a moeda SDAO Lembrando que eu não estou indicando você comprar Eu estou apenas lhe ensinando como compra. Galera aqui, no canal sempre pede tutoriais explicando como que compra Para facilitar e você não fazer nada errado na hora de comprar sua moeda Como que eu vou fazer para comprar pessoal? Ó, a moeda SDAO Aí, como que a gente vai fazer? Eu tenho que mandar, como eu tenho conta na Binance, eu vou ter que mandar o SDT aqui para gate.io. Vamos lá. Vamos lá, vou entrar aqui na gate.io. Se você não tem cadastro, por favor, faça seu cadastro aí na gate.io, link na descrição. gate.io está aqui gate.io vou iniciar uma sessão entre com seus dados aí pronto pessoal já estou logado aqui na gate.io agora eu venho aqui em wallet clico aqui em depositar eu quero enviar USDT então USDT eu clico aqui em USDT aqui pessoal nas redes ó eu vou escolher rede da Tron que diz aqui gratuito. Ah, eu vou copiar. Copiei. Agora eu vou na Binance. Se você não tem cadastro na Binance, link na descrição. Logado aqui na Binance, agora você vem em carteira Fiat Spot. Aqui, o resumo das moedas que você tem, quanto você tem. Eu tenho aqui 82,42, ó, de USDT. Aí eu clico aqui em saque. Aqui, pessoal, é onde a gente vai fornecer os dados da Gate.io. No endereço que a gente copiou lá da Gate.io, da carteira. Aqui, ó. Esse endereço aqui, ó. Com essa rede Tron, aí aqui eu clico em máximo, aí tá dizendo aqui já, ó, um dólar, taxa da rede, tranquilo. Vou clicar aqui em saque. Continuar. Aqui ele vai me pedir os dois códigos, né? A Binance sempre pede. Vou colar o meu e-mail também, e em enviar. Pronto, pessoal, a solicitação de saque enviada. Agora, vamos aguardar cair aqui o saldo na GateRio para a gente estar tá fazendo a compra. Vamos ver aqui, ó, Foods Over Conta Spot. Vamos clicar aqui em Conta Spot para a gente estar tá acompanhando aqui a quantidade que a gente tem. Vocês podem ver aqui, pessoal, que eu já tenho aqui 93 dólares, né, comprado de SDAO. Tem aqui algumas, alguns tokens né, da corretora. gate. Vocês podem ver que não tem nada de USDT. Quando cair, aqui vai aparecer o USDT também. Vamos aguardar cair. Então galera, acabou de cair, ó. Aqui ó, o USDT. Está aqui, ó. O valor. Agora a gente pode comprar esse DAO. Como que a gente vai fazer? Vamos aqui em negociar. Negociação Spot. Clico aqui. Aqui, pessoal, tá BTC USDT e aqui a é lupinha, ó. Vou colocar aqui, ó, SDAO. Aí aqui aparecem as duas opções: o SDAO USDT o, o SDAO o Ethereum. Vamos com o SDT. Pronto, pessoal. Já escolheu o SDAO, tá aqui, ó. O SDAO USDT. Chegou nessa tela aqui, pessoal. Você desce até aqui. Aqui ordem limite, né? Pronto, certinho. Aqui ó, é, ele está perguntando aqui nesse campo a qual valor você quer comprar. Você tem que dizer aqui o valor que você quer comprar para executar aqui ó. No caso aqui, pessoal, é, vou clicar aqui, ó. E aí eu clico aqui, ó. 1,74 e 94 é o preço que está no mercado. Aí eu vou clicar aqui em montante, pessoal, você clica nessa setinha, coloca aqui ó, 100%, que é o tanto de moeda que você tem, e clica em comprar. Vai mostrar aqui um resumo, você clica em confirmar a ordem, e coloca a sua senha de saque, e pronto, já vai criar uma ordenzinha aqui de compra. Ó. Aí basta você aguardar a sua ordem ser executada. Tá aqui a minha ordemzinha, tá aqui o valor que ela tá agora, ó. Pronto, pessoal, minha ordem aqui, ó, já foi executada, ó. Já pegaram minha ordem. Ela já tá 1,73, ó, eu comprei a 1,74 e 1,73, então, então minha ordem já foi executada. Agora você vai vir aqui, ó, em Wallet e clica aqui, ó, Conta Spot. Vocês vão ver já que já sumiu o SDT e eu já tenho aqui, ó, 102 dólares de SDAO. Então é assim que você compra esse DAO, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e fui!